Olá, tudo bem? Eu sou William Silva Hoje trazendo o tutorial da música Fumaça Do Ministério Casa Worship Beleza? Música tranquila de tocar Sei que um, alguns vão chiar da tonalidade aí Mas talvez eu dê uma transportada no tom aí para ajudar vocês aí Mas tem que ficar até o fim, né? Tá bom? Bom, vamos lá então Antes da gente ir também, né? Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho para receber as notificações Beleza? Bom usando aqui o velho e bom, piano e pad, né, tá? depois aí, se vocês quiserem esse timbre aí eu posto mais sobre ele, tá? É, essa música aqui ela está em Fá menor, beleza? é... começa aqui, né? Fá menor, tá segurando não tem introdução, tá? então, ó, Fá menor Lá bemol Si bemol menor E Ré bemol tá? Vou repetir ó. Fá menor Lá bemol Beleza Depois vem Si bemol menor E depois Ré bemol tá? Essa é a primeira parte tá? Ela já começa aqui segurando o Fá menor e aí entra aqui, ó. O noivo vem. Vem outra vez. Ansiosamente espero. Ansiosamente espero. Depois eu vou, tento cantar o lá, tá? De novo Fá menor. O noivo vem. Lá bemol. Vem outra vez. Si é, bemol menor, né? Com saudades eu espero. Depois novamente com saudades Eu espero Beleza? Como que vai tocar aqui então? Só segurando O noivo vem Vem outra vez Ansiosamente espero Ansiosamente espero O noivo vem Vem outra vez Com saudades Saudades, eu espero até aqui, beleza? É, a próxima parte é essa parte aqui, ó, vai ser Fá menor, né? A fumaça sobe, beleza? Ré bemol. As montanhas tremem. Me perdi na letra. <risos> Mi bemol. Quando cavalgando, ele vem. Si bemol menor. Né? Vai repetir, tá? Então, eu vou falar só os acordes agora. Fá menor. Depois vem Ré bemol. Mi bemol. Si bemol menor. Beleza? Vamos tentar cantar, né? A fumaça... Você achou que eu ia cantar alguma, né? A fumaça sobe, as montanhas tremem. Cavalgando ele vem A fumaça sobe As montanhas tremem Cavalgando ele vem Beleza? Deixa eu ver, depois vai ter a terceira parte, tá? Que é rasga os céus e desce, tá? ser aqui ó, Fá menor Ré bemol Depois vem Si bemol menor Ré bemol E Dó maior Vai ficar Rasga os céus E desce Desce Rasga os céus E Maranata, beleza? O céu, e... gente, são só essas partes, tá? Não tem arranjo, não tem muita coisa pra fazer. É, o que, que a gente pode fazer aqui, pra você que, que às vezes não quer tocar aqui só com, com piano e pad, né? Fiz um vídeo esses dias até falando sobre um dedilhado no Worship, é, que tá lá dentro do curso. Mais ou menos uma ideia aqui, ó, tá? Ó. Vez, ansiosamente espero, ansiosamente espero. Vou passar esse dedilhado para vocês, tá? Fá menor vocês vão fazer aqui, Beleza? Passei isso aqui dentro do curso para os alunos, hein? Então vamos lá: 1, Beleza? Agora a gente vai pular o Ab aqui. C aqui, ó, lá bemol, tá? Si bemol menor aqui. E depois Ré bemol aqui. Tá? Vamos ver como é que vai ficar só tocado. cima, o noivo vem, vem outra vez, ansiosamente espero, ansiosamente espero, o noivo vem, tá vendo? vai tá de porra vem outra vez, ó, posso contar tudo isso, não dá problema, né? Terça e tônica, tá? Terça e tônica, terça e tônica. Ó, A outra parte, ó. a parte do vou fazer só uma vez devagarzinho essa parte da fumaça para ninguém reclamar ó. Fá menor sobre o Ré bemol sobre o Mi bemol sobre o um Si bemol menor a parte do raso o céu e desce vai ser Fá menor ah, o céu menor, sobre o Ré bemol, sobre o Dó. Beleza? Tranquilo, tá? A cifra tá aí na descrição. Também tem a apostila com 125 louvores e o link pra você ser meu aluno, tá bom? Agora eu vou diminuir meio tom para aqueles que tem mais dificuldade aí é, com tonalidades assim, tá? Só que eu não vou fazer dedilhado tudo de novo, né? Aí vocês têm que dar uma suadinha aí, tá bom? Vai ficar aqui, ó. Mi menor. noivo um vem. Beleza. Sol maior. Vem outra vez. Lá menor. Ansiosamente espero. Dó. Ansiosamente espero. Mi menor de novo. Tá? Um, dois vem. Sol, vem outra vez. É, Lá menor, com saudades, eu espero. Dó, com saudades, eu espero. Beleza? Agora a parte da fumaça. Mi menor, a fumaça sobe. Dó, as montanhas tremem. Ré, maior, né? Quando, cavalgando, ele vem. Lá menor. Dó, as montanhas tremem, Ré maior, quando o cavalo dando, ele vem, Lá menor, e pra finalizar a parte do rasgo do céu é Mi menor, rasga o céu e desce, Dó maior, Lá menor, Rasga do céu, aí vai pra Dó de novo, desce, e Si no maranato Maranata, vai ficar lá, Céu, e desce, desce, paz aos céus E desce, Maranata Beleza? Suave, suave, tá? Eu tinha feito a cifra só em, em fá menor, Eu vou dar uma ajustada nela aqui E jogar também o sol para vocês aí, Tá bom? É, só vocês terem uma ideia, eu tô lendo em Fá menor e tô tocando em Mi menor, tá? Isso aí é um trabalho que vocês têm que fazer, estudando, tudo mais. É isso que eu ensino no curso, tá? Você ter esse gabarito aí para poder ler numa tonalidade e tocar na outra. E não é só aqui não. Eu faço isso lá onde eu toco também, tá? Às vezes a música tá num tom, tem que tocar em outro. E eu ensino isso justamente lá no curso. Quando você... Domina campo harmônico, quando você domina os graus, você consegue ler uma coisa e tocar outra, tá bom? Fica aí meu convite aí, tá? Pra você vir ser o meu aluno. Entra aí na descrição aí, tá bom? Clica lá e vem estudar comigo, tá bom? Gente, não esquece então, tá? De se inscrever aí, mais uma vez, reforçando, porque eu sei que vocês assistem muitas vezes, não se inscrevem, tá bom? Deixe seu like e comenta aí, tá bom? Logo eu trago mais vídeos aí, também tem uns vídeos ainda sobre os acordes maiores que eu vou trazer. Tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial, hein? Tchau!